para quem viveu 95, o cenário hoje ele é muito parecido com o que nós vivemos em 95. Um cenário de possibilidade de venda de parte da Petrobras, um cenário em que a direção da empresa ela vem para cima da gente com a tentativa de retirada de direitos e que nós estamos na trincheira resistindo. E aí é, todo esse cenário ele só vem a reforçar a estratégia que a Federação única dos Petroleiros traçou E a prioridade que a Federação única dos Petroleiros está dando A discutir o destino da nossa companhia Nós desde o um primeiro momento, mesmo antes da apresentação da proposta da Petrobras Nós entendíamos que como se fosse uma casa Nós tínhamos que ter um belo alicerce para a construção Adianta a gente partir para discutir acordo coletivo se não tiver uma definição clara dos rumos da nossa companhia. Então esse é o primeiro fato que eu queria lembrar. Segundo, a nossa greve, diferente de muitas outras, ela começa numa intensidade muito forte. Também reforçando a estratégia que nós utilizamos de iniciar a greve num feriado... Um fim, de, um fim de semana que culminava no feriado, reforçando, intensificando as paradas das unidades operacionais. Nas primeiras 24 horas da nossa greve, nós paralisamos na bacia de campos algo em torno de 450 mil barris de petróleo. De somado ao resto do país, devíamos chegar próximos aí aos meio milhão de barris de, de petróleo. 450 mil 450 mil na bacia de corpos é. E a Petrobras Obviamente Começa A praticar aquilo que nós tentamos Evitar antes do início Do nosso processo Que era a famosa Prática antissindical da empresa Por isso a FUP Buscou o Ministério Público Do Trabalho Lógico que não tínhamos ilusão que a nossa greve seria regrada. Não tínhamos essa ilusão, seria achar demais que a Petrobras ia descer a sua soberba e ia regrar a greve. No entanto, aquele movimento, ele foi importante para que a gente crie precedentes de comprovação de práticas antissintificais, que o Ministério Público, como já está fazendo, instaure processo administrativo.